O chefe da pelo telefone mandou me avisar Na segunda metade do século XIX, muitos escravos são trazidos do Nordeste para as plantações de café no Rio de Janeiro Negros livres são atraídos pela capital, fugindo da repressão policial do Salvador e também em busca de trabalho Eu sou da saúde, eu sou de lá, eu sou da Gamboa praça Mauá Sou samba, sou, sou da praça, onde eu vim de luhar do tempo que bugarabuba bambabamba. Com o fim da escravidão, esse movimento se intensifica. Para eles a região portuária é oportuna por oferecer moradias baratas e trabalhos na estiva. Aqui na Rua Barão de São Félix, o terreiro de João Alabá passa a acolher vários membros da comunidade baiana, como as mães dos sambistas Dong e João da Baiana, além de Tia Ciata e Lário Jovino, lendas do carnaval carioca. Sou, sou, sou do terreiro, eu vim de lá e tô com saudade de lá para ser franco. Dia 2, 2 de dezembro, eu vou pra Bahia Zamba, eu vou pra lá.